só para mostrar o valor que tem um, uma pessoa que nem o senhor aí no sentido de entender do que está falando, né? entender, não é cara que joga conversa no vento, que, que não sabe o que está dizendo, entendeu? Que a gente sabe que tem muitos que... por aí, né? Esse é o cara que sabe mesmo, tem tá uma batida a mais, tem uma batida a menos, tira, tira aí o, o que você colocou, uma cantada a mais, não são nove, são dez, ou seja. É, é o cara que tem o ouvido que nem o seu, rapaz. Ele tem que ser abençoado por Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. É, agora eu vi que você fez por querer, pra me testar. Hein? Não, que nada, não. <risos> nunca. Nunca, jamais. Jamais. Jamais. Não passe isso pela sua cabeça. Não. Não, não. mas se fosse, mas se fosse, tava valendo. Ó, tava e, valendo. Não, e se fosse, é, eu dúvida. Eu vou mandar no teu WhatsApp depois, essa apresentação do Big C com a 78 esse torneio de busca, ele foi primeiro. E você vai ver que cantada maravilhosa que ele dá, fazendo essa balançada que eu te falei, as variações de batida. O é, é, que canta esse selo é prato vai é pegar aí, é coisa de cinema, sabe? É maravilhoso. Quando ele canta, você diz, ou canta de novo, porque a tua cantada está no meu ouvido. É maravilhoso demais. E eu já vou adiantar que o link para esse vídeo que ele vai me mandar vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Depois eu vou publicar e vou mandar o link aqui no, na descrição desse vídeo para a galera ir lá, escutar e procurar encontrar e se, se maravilhar com, essa, com essas cantadas que você está se referindo aí com toda certeza. Exato. Depois até é engraçado, José, que um, um canarinho lá pousou perto e atrapalhou um pouco a apresentação dele, sabe? Mas a primeira cantada que deu já é um fenômeno a apresentação dele. 26 Samaritã na primeira cantada coisa de cinema mesmo maravilhoso yeah. This is to put some of